1984 é o ano mais divertido de todos quando o assunto é cinema. Foi o ano em que saíram Gremlins, Indiana Jones e o Templo da Petição, Karate Kid, Caça-Fantasmas, Exterminador do Futuro, História Sem Fim, Footloose, A Hora do Pesadelo, Locademia de Polícia, Um Tira da Pesada, Conan, O um Destruidor, Supergirl, A Última Festa de Solteiro, A Vingança dos Nerds, Top Secret, Splash, O Vingador Tóxico, Bukaru Banzai, e o assunto deste vídeo, O Último Guerreiro das Estrelas. O Último Guerreiro das Estrelas é um filme foda pra caralho. Mesmo com os efeitos toscos de 1984, 30 anos depois ele continua a ser um filme honesto e bom de assistir. E neste nosso século de reboots, remakes, sequências e outras provas de que não temos novas ideias, eis que surge o boato de que O Último Guerreiro das Estrelas poderia ganhar uma continuação ou reboot, sei lá. O problema é que os direitos do filme são uma bagunça. A produtora do filme se chamava Lorimar que faliu e foi comprada pela Warner. Mas os direitos de distribuição eram da Universal, que lançou um Blu-ray do filme em 2009. E o roteirista original Jonathan Betwell nunca permitiu que fizesse uma continuação. O pessoal de Hollywood, os fãs do filme, Seth Rogen, Edgar Wright, Gary Witte e até mesmo Spielberg já mostraram-se interessados em adquirir os direitos do filme, mas o roteirista original, o tal de Betwell, nunca permitiu que eles fizessem uma continuação, ou reboot, sei lá o quê. O que, pensando bem, não é uma coisa ruim, visto que a maioria dos remakes são uma bosta perto do original, como por exemplo o Tron, não o Tron, Tron. O Último Guerreiro das Estrelas continua como uma das pérolas da minha adolescência. Se você ainda não viu, veja. É um dos filmes de ficção para adolescentes mais legais de todos os tempos. É aquele tipo de filme que não se faz mais hoje em dia, que os caras não têm coragem de sair da casinha e arriscar. E sobre o que é o filme, você deve estar se perguntando. Seguinte, eu não vou falar sobre o que é o filme, eu não vou contar a história dos personagens, eu não vou contar sinopse, eu não vou fazer uma crítica. Descubra você mesmo. É muito mais legal assim. Encontra o último Guerreiro das Estrelas e assiste sem pesquisar, sem ver trailer, sem ler. Porra nenhuma sobre ele. Confia em mim e depois você volta aqui para me dizer o que você achou. sua opinião sobre reboots, remakes e continuações? Deixe a sua resposta nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds e peraí, antes que você clique para sair desse vídeo eu aposto 10 reais que você não sabe que sempre tem uma cena pós créditos no final dos vídeos do Nerd Rabugento. Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Vai, se inscreve. Vai, clica, é só clicar. Ok, é um direito seu, não quer se inscrever? Ok, mas quando o canal estiver gigante você não vai poder dizer que foi um dos primeiros a seguir o canal. <risos> o último Guerreiro das Estrelas foi o primeiro filme a ter quase todos os efeitos especiais feitos em computador, menos as maquiagens e explosões. Todas as naves, planetas, espaços, coisas que giram foram feitas em um computador Cray XMP. E o game, que é a chave da história do filme, foi programado pela Atari. Na época se dizia que a Atari realmente tinha feito um jogo para o arcade, mas não existiam processadores com a capacidade de fazer gráficos poligonais 3D em tempo real naquela época. E o game Space Invaders é considerado a maior influência do filme.